Boa noite, irmãos. É bom demais estar na presença do Senhor, né? Os irmãos, fica à vontade. A gente tem alguns irmãos que estão vindo pela primeira vez, estão chegando há pouco tempo. Então, eu só quero colocar a questão do que a gente tem, é, nos, nos encontros, tem compartilhado com os irmãos. O Senhor nos deu a direção desse livro aqui, que fala sobre paredes emocionais, né? Como, sub, uh, como superar os obstáculos que impedem nós a sua vida de seguir adiante. Então foi do Senhor essa direção. Então os temas que a gente tem trazido é sobre o que o Senhor nos deu aqui. E hoje o título do, do nosso encontro é A parede da ignorância cega. Título bem bem interessante, né? Que o Senhor como o irmão William orou Que a gente esteja com os nossos corações abertos E que eu possa ser um canal de bênção do Senhor Que eu não não venha trazer nada que é do homem natural Mas que os nossos corações estejam abertos a receber o que Deus quer nos ensinar e nos falar E eu convido então para os irmãos abrirem a palavra de Mateus 7 uh, O livro tem, tem pontos e... A, a parte foi que designada para mim da a parede da ignorância cega teve três pontos eu três assuntos eu o senhor, eu me focava só num que era mais mais objetivo e mais forte assim eu disse, senhor o que que tu quer me ensinar o que que tu quer que a gente traga em direção do, do senhor para que a gente possa ser edificado né e também a reunião dos homens, nossos encontros aqui, irmãos, é para nós aprender um pouco mais a essência de Deus, a humildade, a simplicidade, e que a gente possa sempre ser um canal de bênção para o nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, que a gente possa ser algo assim, um instrumento de Deus, né? Porque Jesus veio em exemplo de humildade, e, eu, e a palavra de provérbios fala que na frente da honra vai a humildade. Então, que a gente possa estar entendendo qual é o grande propósito de Deus. Em Mateus 7, fala assim, Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgares, que julgades sereis julgados. Com a medida que com que tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Aí o texto vai um pouco mais adiante. E o texto que eu vou compartilhar com os irmãos, na verdade, é uma história uh, real que aconteceu, onde era um casal, né e o homem se sentia injustiçada por uma posição do casamento dele, que por um bom tempo a mulher não não tinha mais intimidade com ele, né? É, deu um tempo para para ela começou a não ter mais paz e não ter intimidade com ele, e aquilo começou a incomodar muito ele. Ele começou então a dentro do do íntimo dele ter coisas fora da direção de Deus e ele já pensava em separar e ter um novo um novo relacionamento. Então até que ele chegou no líder dele e perguntou o que que seria, né? E aquilo inquietou o líder dele, então, na verdade que ele tinha trazido uma condição uh, que estava sendo rejeitado pela esposa, né? E até usou versículo bíblico, tal que a mulher deve, né, ser, se sujeitar ao esposo. E aí o o líder foi questionando mais ele, né? E aí, com o tempo do, da conversa veio que na verdade ele era dependente químico no passado e fez o tratamento e foi liberto, mas na sequência ele voltou a usar, né? Então a mulher se sentia na pressão, né? Então ele não conseguia ver o defeito que ele tinha voltado a, a beber, né? E ele começou a exigir algo da esposa que a esposa não sentia paz então dela pegou e começou a não ter mais a, a paz, né? Até que ele tomasse uma nova decisão e, e voltasse a, a, a, a frequentar novamente, né? O, o que ele tinha a, perdido, na verdade, que era a essência da, da libertação, né? Do, do, do, do alcoolismo e aquilo começou a prejudicar o relacionamento deles, né? Mas a, aí entra que a parte da, da ignorância cega, na verdade, ele não conseguia enxergar o erro que estava que ele estava cometendo, e essa pressão começou a, a passar para a esposa, ele não conseguia ver o defeito, então começou a, a julgar, a questionar a posição dela, né, como mulher, mas ele não conseguia enxergar o, o grande erro dele, e aí com o tempo, daí o líder sugeriu para ele então se colocar no lugar da esposa e reavaliar a situação, né, onde ele, talvez ele não conseguia enxergar. Que ele se colocasse no lugar dela para ver onde ele conseguia enxergar o defeito. né E isso foi o que aconteceu. né Então, daí ele... Até quero compartilhar com os irmãos ali em 1 Coríntios 735 Que é o versículo bíblico, que ele, a parte que ele usava na, na questão dessa indiferença né da intimidade. Aqui no contexto fala assim, o texto bíblico enfatizado, foi era 1 Coríntios 7, 3, 5. O texto bíblico enfatizado por aquele homem para conseguir o que desejava, enquanto está daí vem aqui. O marido deve satisfazer a necessidade, necessidades conjugais de sua esposa. E a esposa deve fazer o mesmo para o seu marido. A esposa tem autoridade sobre o seu corpo, mas assim o marido, a esposa não tem autoridade sobre o seu corpo e mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não ostente por causa da sua falta de domínio próprio Tremendo texto bíblico Porque na verdade ele só levava um contexto Ele só trazia a parte Que era aprazível a ele né E nós como líderes Como sacerdotes do lar A gente precisa ter esse discernimento do Senhor Porque a gente, muitas vezes nas nossas, nas nossas vidas íntimas A gente às vezes comete erros Aqui dá tá um, tá um contexto um pouco mais Para a parte da intimidade mas o Senhor também quer nos trazer para uma realidade de coisas mais básicas do nosso dia a dia, que a gente possa buscar mais um equilíbrio do Senhor, para que nós possamos também ter essa questão do que Deus quer nos ensinar. Então, é muito importante quando a gente consegue buscar no Senhor, né, e, e é corrigir nossas falhas como homem natural, né, e ser um exemplo, na verdade, diante de Deus. né. Então, o... O caso foi indo, foi indo até que ele resolveu realmente voltar atrás, reconheceu a falha dele, né? E ele pôde, na verdade, se acertar e corrigir diante do Senhor também para que às vezes o diabo está numa situação, aquele está querendo domínio da tua mente, né? Então ele traz as situações que te leva para um lado totalmente oposto, onde a gente fica cego, a gente não consegue enxergar nossos defeitos e uma relação íntima muito com Deus é muito diferente porque a gente precisa ter a luz do Senhor a gente precisa ter entender qual é o propósito de Deus para nossa vida na relação com a Igreja e a gente vê uma grande realidade que isso é uma missão nós, nós como líderes como homens né é, eu até assim estava assim antes ali eu ah, confesso bem triste pela pouca quantidade de irmãos que vem né porque foi muito pedido para o Senhor uma reunião dos homens um pouco diferente e a gente pode até perguntar, talvez em nossas casas está tudo 100%, uma maravilha, mas não é o que o que Deus nos mostra. Então, a gente é, precisa entender o propósito que essa reunião, ela é nós precisamos estender, eu sempre falo, a gente precisa estender a tenda, né a gente precisa buscar mais do Senhor esse entendimento, né para que nós possamos alegrar mais o Senhor. Eu anotei alguns pontos aqui sobre que o senhor me deu, né então, eu vou ler, mas assim enfatizando com mais calma para os irmãos entenderem um pouquinho, porque eu há mais tempo estou meditando e o senhor tem me inquietado sobre isso também sobre esse tema, né? A parede da ignorância cega é algo assim que que me inquietou muito, porque muitas vezes a gente naturalmente tem dificuldade em chegar aos nossos defeitos, né? Então, porque para uma relação com Deus que a base da Igreja é a família. Não, alguns ainda não são casados Outros já passaram por estações Ou ainda vão casar né E a relação da, da essência familiar ela É é o que mantém a igreja Que leva a igreja para frente né? Então as decisões que nós devemos tomar Cada vez mais é temente a Deus E o, um termo que trago assim ó, Que todos somos ignorantes de alguma coisa Mas os problemas surgem Quando permanecemos deliberadamente ignorantes De algo que deveríamos saber Embora Deus nos chame a tirar as vendas, sentimos certo conforto em permanecer na escuridão. Então, aqui a gente traz por muitas coisas que, que na vida da igreja ah, tem que ter a expressão do amor, não pode ter peso, né, irmãos? Muitas vezes a gente tem tratado as coisas de Deus com compromisso natural e tem desagradado muito a Deus, né? Ó. Especialmente quando sair para a luz exige que façamos algumas mudanças. Precisamos estar abertos à verdade que Deus quer nos revelar, para que nos conscientizemos de nossos pontos cegos e aprendamos a ver. Então, quando a gente está no processo natural, a gente muitas vezes não entende o propósito de Deus e o que nós temos que entender é que cada um de nós aqui chamado, eu, eu me coloco diante da citação primeiro, que Deus tem um propósito a cada vida que Ele chamou, mas não um propósito natural, um propósito espiritual. E a gente precisa entender esse chamado de Deus. Oh, precisamos ver como Deus vê. Precisamos entender que tudo que Deus nos dá não é somente para nós, Claramente aqui o Senhor tem nos exortado diariamente nos cultos, nas reuniões, que a gente recebe muito aqui. Mas é, a gente fica numa zona de conforto, a gente tem se alimentado muito, mas não tem expressado Cristo muitas vezes. Nós nos preocupamos muitas vezes em ter um tempo cheio, e o Senhor nos chama uma reflexão. A gente muitas vezes na vida natural conhece muitas pessoas, tem muitos amigos mas talvez as pessoas não estão vendo a mudança de Cristo em tua vida. Então, ele tem me deixado muito inquieto sobre isso. Eu conheço muitas pessoas, mas poucas pessoas eu alcancei para o Senhor até aqui. Então, a gente precisa entender, talvez algo está errado. Então, a gente precisa entender que no templo, a casa do Senhor, é muito fácil a gente ser cristão. O Senhor tem, tem quebrado assim, protocolos religiosos grandiosamente aqui na igreja. Domingo nós tivemos uma experiência assim tremenda, tremenda, tremenda, mas a igreja precisa se assim, tirar o gesso, é, nós estamos duros irmãos, a gente está duro de coração, a gente não se entrega para o Senhor, a gente impede a obra de Deus, nas áreas que eu tenho mais dificuldade de me entregar para o Senhor é onde eu tenho a maior dificuldade ainda. Então, aqui, ó, mas sim para sermos um canal para o próximo, precisamos cumprir com o propósito no qual Deus nos, chama, nos escolheu. Um dos grandes propósitos de Deus é ele nos derrubar por dentro. Então, a gente vem com um conceito, o pastor sempre fala que a gente vem cheio de, de moral, né, vem todo bacaninha, se achando alguma coisa, e quando te depara com a palavra de Deus, tu vê que tu não é nada, né. E a gente ainda muitas vezes se endurece Então os pontos que Deus quer nos dar a vitória A gente precisa entregar mais para o Senhor A gente precisa entender o propósito de Deus né Qual o propósito verdadeiro Que a gente tem que dar para o Senhor né Eu estava até antes compartilhando com o irmão Lauro Sobre aquele culto da, da ceia Que o senhor usou grandemente o pastor Celso Para dar uma exortada na igreja que um, que um chamado de Deus não é só para um culto de ceia Muitas vezes a gente tem dado muito mais importância às coisas naturais, aos nossos compromissos naturais, porque a gente precisa alcançar um objetivo natural financeiro para que nós possamos dar o resultado certo para nossas famílias, para nossos familiares. E acabamos deixando Deus em segundo, o terceiro, quarto plano. E isso é uma realidade que, diante de Deus, não é assim. A gente tem, muitas vezes, questionado Deus. A gente não tem ainda a integridade que Deus precisa que nós tenhamos a Ele. né? E a gente se torna resistente. E a gente não é não é abençoado e também não se torna um canal de bênção Então, a gente tem recebido muito de Deus e a gente tem dado pouco para Deus. Quem é que se sente amado por Deus aqui? E quem tem amado Deus dignamente? Aí a gente se se pega, né? Porque a gente não tem dado a Deus o que Ele merece. Isso é muito importante. A gente precisa ter esses momentos, nossos, nossos encontros aqui precisam ser muito reflexivos. A gente precisa ter esse, essa condição da intimidade com Deus. A gente cria bloqueios muitas vezes, irmãos, nós pegamos e damos fardos para Deus que não é de Deus. Nós viemos do um mundo totalmente de pecado, coisas erradas. Eu particularmente tenho muitas decisões erradas no meu passado, e eu não posso botar esse fardo das minhas decisões, minhas escolhas erradas para Deus resolver. A palavra de Deus é que há tempo para todas as coisas, debaixo do céu e da terra, mas a gente precisa dar o tempo de Deus. E onde a gente se endurece, Deus não vai agir. Não vai, não tem como. Ó, precisamos entender que o nosso, o nosso fundamento é a palavra, é a Bíblia. A gente não tem que buscar fora do caminho do Senhor respostas muitas vezes. Todos nós passamos por processos de finanças, angústias, decisões que devemos tomar, mas a gente precisa dar o tempo certo de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é tão preciosa, porque assim, quando é de Deus, já vem a paz junto. Quando vem a pressão, a adversidade, já tem um conflito interno dentro de nós, que a gente não tem a paz para tomar as decisões. A gente precisa dar esse zelo, dessa valorização a Deus sobre isso. A semente plantada dentro de nós, que é a palavra de Deus, precisa gerar vidas. Temos que entender... E se não doamos ao nosso próximo que recebemos do Senhor, morrerá dentro de nós. Então a gente tem recebido muito, irmãos. A gente tem recebido muito, muito, muito, mas a gente tem dado pouco do que recebemos de Deus. Precisamos ter essa consciência plena. Então, no, voltando ao foco do assunto, a gente precisa entender que a expressão de Jesus sempre foi vista ver ao próximo. Jesus nunca veio trazer algo para ele. Jesus, nós paramos para refletir, ele nasceu em uma estrebaria empestada, e quando partiu, também partiu em um túmulo emprestado. Então, nada era dele, mas tudo era dele. Então, a essência da humildade, a essência de buscar a Deus, a gente precisa ter claramente dentro de nossos corações. Eu quero abrir uma outra palavra com os irmãos que está em Mateus também. Mateus uh, 19,16 Se os irmãos puderem acompanhar É a passagem do jovem rico Mateus 19,16 E eis que, que alguém aproximando-se lhe perguntou Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, se queres por ele entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda, Disse-lhe Jesus Se queres ser perfeito Vai e vende teus bens Dá aos pobres e terás um tesouro no céu Depois vem e segue-me Tendo porém o jovem ouvido essa palavra Retirou-se triste Por ser dono de muitas propriedades O jovem rico queria Uma oportunidade de seguir Jesus No conceito dele Na visão natural Que é uma cegueira que não é uma visão espiritual, o relato dele é que ele fazia tudo como Deus queria que ele fizesse, que fosse para honrar a palavra de Deus, mas ele não conseguia. Então ele achava no coração, no entendimento dele, que ele tinha dado o melhor, que tudo que ele tinha era de grande importância e grande valor, mas na verdade ele não tinha nada. E quando Jesus falou assim, ó, vá, vende tudo, dá aos pobres e segue-me, Ali foi provado o coração dele. Então, muitas vezes a gente vai ser provado, a gente vai ser muitas vezes exortado por Deus, a gente vai ser, ter oportunidade de expressar Cristo. Mas aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso pensamento? Onde está a direção de nossas coisas? Onde está o nosso sentimento que Deus quer nos revelar? Então, nós precisamos entender que Deus ele não vê como o homem natural vê. Ele vê algo divino, ele vê algo numa igualdade. A essência de Deus é perfeita. A criação do Todo-Poderoso é perfeita. Irmãos, se vocês contemplar a natureza, onde o homem ainda não alcançou, é demais, é lindo demais. E a gente não pode, com o nosso desejo, com a nossa ganância, entender que nós somos algo especial e a gente não é. Então, a gente precisa entender esse propósito chamado de Deus. A gente precisa trazer diante do Senhor as nossas dificuldades. Então, a gente precisa entender o propósito de Deus. A gente tem que buscar cada vez mais a sabedoria que vem do alto. Nós precisamos buscar essa intimidade com o Senhor. A gente precisa Deus precisa ser autoridade em nossas vidas. Deus precisa ter autoridade em nossa casa. A primeira ministração que a gente trouxe aqui foi sobre o sacerdote do lar a importância de cada um, cada homem aqui presente, quem já é ou quem vai ser um líder familiar, muito mais, a gente que é pai, um filho avalia muito mais a atitude do que a fala, a gente já compartilhou isso aqui. A gente precisa ter esse entendimento aqui, que Deus quer que nós possamos in investir no reino de Deus, não como o jovem rico achando que tinha muitas coisas, e a vida da igreja ela não é de conquistas naturais, meus irmãos. Não é o trabalho que tu faz na igreja que tu vai te vai levar para o reino. Hoje, se Deus vem cada um de nós aqui diante do altar do Senhor, olha, eu fico envergonhado. Eu não, eu não, assim, eu não tenho nem palavras para dizer assim o medo que me dá, irmãos. porque muitas vezes a gente acha que uma vida de igreja, uma comunhão com o Senhor, é aqui na igreja. Se já escutei um pastor falando que ele disse assim que muitas pessoas Uh, entendem que a vida da igreja é um momento de intercessão em oração, e são peças fundamentais para o Senhor, a oração tem um poder que precisa ser cada vez mais levado muito a sério mas a, o, o grande peso na, real da vida de Deus é quando a gente sai do templo da igreja, sai daquele ambiente e vai para a vida natural muitas vezes a gente tem julgado pessoas, tem julgado situações muitas vezes a gente vê é, a tecnologia cada vez mais roubando espaço Que é uma coisa que é uma ferramenta positiva Para a obra de Deus Mas muito destruindo conceitos naturais Mas onde a gente tem dado oportunidade Por diabos a nossa fala Então o senhor também quer nos chamar a atenção sobre isso A gente precisa ter a visão espiritual do senhor A gente precisa ter a sabedoria que vem em nota A gente precisa ter o um entendimento da palavra de Deus O nosso falar, nossa conduta Ele precisa, precisa ser atípica do senhor então, a gente precisa entender o propósito para que a gente não seja e viva uma ignorância cega. Então, o Senhor quer restaurar os nossos conceitos, quer na, Ele quer nos trazer uma visão espiritual, um entendimento espiritual. Mas não é em conhecimento de palavras, mas a gente quer, Deus quer que nós vivamos essa realidade. Esse é um contexto muito sério, que a gente precisa levar muito a sério. O jovem Henrique achou que tinha tudo. Que, ele seria, que todo o bem que ele teria seria satisfatório para alcançar o reino dos céus. E, na verdade, ele não tinha nada. Muitas vezes nós temos nossos desejos naturais, buscamos, buscamos, buscamos, e acabamos esquecendo das coisas importantes de Deus, magoamos pessoas que estão do nosso lado, não somos referências para os nossos filhos, não somos referências como líderes na igreja para os jovens. E a gente precisa ter essa consciência. Cada um aqui tem um chamado especial de Deus a gente precisa entender, muitas vezes nós chegamos para diante do Senhor com nossos problemas e, e o diabo nos leva a uma, uma zona de vitimismo, com os nossos traumas do passado, coisa e, tal. e aqui é a faculdade, aqui é o hospital, onde tu tem a total liberdade. Eu creio, irmãos, que a gente vai chegar num estágio onde a liberdade entre os irmãos, a gente vai se tratar como irmãos de verdade, não com preconceitos, não com com a falta de liberdade, poder compartilhar com o irmão, que estou com uma dificuldade, o irmão vai colocar diante do Senhor e senhor vai orar por mim. Essa maturidade a igreja precisa alcançar. A gente precisa entender o propósito de Deus para nossas vidas. Amém, irmãos? Eu vou ser bem rápido. Eu, eu creio que o senhor, assim, eu, eu sou muito eu tenho muito temor de Deus. Eu respeito muitas coisas de Deus. E o Deus tem um linear de tempo. E eu não gosto... Eu sinto no meu coração de não trazer algo que não é mais o Senhor. Então, eu, o, o meu ponto de vista é que hoje o que eu sou queria liberar é isso aí. Eu, foi bem curto, mas acho que sim, dentro do que a ideia, como o irmão William colocou, que nós possamos estar com nossos corações diante do Senhor, prontos para receber o que o Senhor quer. Mas que nós possamos viver uma vida de igreja como igreja, como irmãos, como irmandade. A gente, não, a gente não pode, irmãos, deixar o fardo para Deus e pesar o fardo para os nossos líderes. A gente precisa ter entender isso aí. Eu quero dar um testemunho sobre, sobre o que eu tive sobre, a, sobre a, a, o tema que o senhor nos trouxe hoje, né? a parede da ignorância cega. Dias atrás, eu ainda estava indo para a eu tinha que encontrar um cliente lá entre Canela e Gramado. E aí eu botei no no Waze, lá, para dar o caminho, né? Mas a minha mente já tinha predestinado um caminho. E aí, André, como eu tô dizendo, fica com um, o um aparelho do lado ali, com tal, e bem na hora nossa, que nós estávamos achando tocou o telefone, ela disse assim, oh, amor, ó, ela tá pedindo para te voltar. E eu, ó, mandei bala, fui para frente, né? Cara, a minha mente bloqueou, eu fiquei cegado, velho. Eu sei que eu não consegui escutar a voz dela. E teimoso, cara. Daí eu peguei e fui, nós passamos da entrada, passei, eu acho, uns dois, como não mais, e voltei. Ela disse assim, ó, está pedindo para te voltar. Está pedindo para te voltar. Eu que bem firmão hum, Pedindo para voltar. Eu vou, é por aqui mesmo, né? E acabei me perdendo, cara. Me perdi, daí eu tive que dar para o cara, para o cara me dar um soco, o balto, eu perdi. Assim, ele ficou assim, ó, pô, cara, tu te perdeu em gramado. Ele não conseguiu fazer isso. Mas a minha mente não escutou. Eu... E muitas vezes, assim, o senhor nos... Ela falou assim, ainda brincou assim, pô, que tema, hein, que compartilhar que vai dar essa <risos> parede da ignorância cega. Mas a gente precisa entender isso aí. A gente precisa valorizar. Valorize a essência do próximo, valorize a sua esposa, ame, valorize e respeite. Você é um sacerdote do lar, vocês entendem esse poder, irmãos, que vocês têm. A casa de vocês tem que ter uma unção do senhor. Vocês são autoridades dos lares de vocês. Deus ver as dificuldades, Deus sabe todas as dificuldades de vocês, mas nós precisamos entender e não fazer como como um papo bem simples que aconteceu, uma uma história comigo com a Andréia, mas estar tá aberta a ouvir. A gente precisa entender que um lar é edificado pela essência da simplicidade, a gente aprender a escutar, a gente tem escutado muito do Senhor, mas tem botado pouco em prática. A gente endurece, a gente bloqueia a mente, a gente fica resistente ao Senhor isso vira uma, uma cegueira espiritual. A gente precisa permitir que Deus faça a obra dele através de nossas vidas. Nós precisamos entender isso aí. Nos doar, ver o próximo com mais amor, com mais carinho, sair do contexto da religião. Isso é muito importante. Deus quer quebrar esse protocolo da religiosidade, onde nós viemos de coisas naturais, onde nós ficamos sem voz por um time de futebol. E a gente... É tímido diante do Senhor, a gente não solta a voz. Muitas vezes o louvor é, é, é exaltar o Senhor, os irmãos do louvor pedem para a igreja cantar. E nós estamos aqui resistentes, talvez com vergonha alguma coisa. Irmãos, fecha os teus olhos, Deus tem me ensinado, Senhor, fecha os teus olhos e canta. Se tu cantas, afinal, Senhor, não importa. O importante é ele receber o teu coração. Então, é isso que Deus quer. Deus quer a essência do nosso coração, independente de onde tu veio. Deus não está nem aí. Deus quer restaurar a tua vida, quer te dar ministério, quer te dar coisas para o futuro, para que a igreja seja uma igreja vitoriosa. Que o diabo não tenha autoridade sobre suas vidas. Então, nós precisamos entender qual é a realidade que Deus quer. E zelar é pela palavra de Deus. Amém? Vou chamar o William e o Felipe para fazer mais um louvor. Então, para nós... E a gente também vai deixar, agora tem um linear de gravação, mas depois a gente vai deixar, se alguém quiser compartilhar também, vocês vão irmão puder fazer um... Eu falo assim, irmãos, eu agradeço muito a Deus por Ele ter me chamado e tenho aprendido muito com o Senhor assim a, a dar tempo para Ele poder agir em minha vida, dar liberdade. Eu, eu tento não atrapalhar a obra de Deus em minha vida e também que eu seja um canal de bênção também, para o próximo, a gente precisa entender se que cada um tem um ministério. A minha esposa, ela tem o um ministério da palavra. Muitas pessoas falam, como a tua esposa prega bem, é uma benção. Mas cada vez, irmãos, que ela é usada pelo Senhor, o vaso chega em casa quebradinho. Então, a visão natural não é a visão espiritual. A gente precisa entender quando qualquer um de nós que for chamado para liberar uma palavra... A gente tem que suar, tem que ter calor, tem que tremer, porque isso é o, seu, é o temor do Senhor. E a gente precisa aprender. A igreja precisa aprender a orar uns pelos outros. A oração tem poder. O Ministério da Palavra ele tem poder. Precisamos tomar posse. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Vamos fazer mais.